Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor, para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Aleluia! Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Lucas Glória a Deus, Senhor Naquele tempo, Jesus dizia aos seus discípulos Um homem rico tinha um administrador Que foi acusado de esbanjar os seus bens Ele o chamou e lhe disse Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa. Quando for afastado da administração Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão E perguntou ao primeiro Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu Sem barris de óleo O administrador disse Então pega a tua conta Senta-te depressa Escreve 50 Depois ele perguntou a outro e tu, quanto deves? Ele respondeu, sem medidas de trigo. O administrador disse, então pega tua conta e escreve oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com o efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios... Do que os filhos da luz. E eu vos digo usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso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 e ela sempre precisa ser lida e interpretada à luz do Espírito Santo. E ainda que ela não pareça tão clara, a igreja nos ensina que ela nos guia, ela nos mostra o caminho. E hoje a palavra de Deus vem falar da forma como nós administramos os nossos bens. E não apenas materiais, mas também Espirituais, tudo aquilo com que Deus nos cumulou. E a palavra vai apontar para um caminho no qual nós devemos agir com perspicácia e, ao mesmo tempo, com responsabilidade. A esperteza sem dignidade prejudica as pessoas. E tudo aquilo que fere o ser humano não é agradável a Deus. E é sobre isso que a palavra também hoje nos fala. Jesus nos conta uma parábola que parece até mesmo algo confuso para os valores cristãos. Mas nós já vamos entender com a graça do Espírito Santo. Ele fala de um homem muito rico que entregou e confiou seus bens a um administrador. Mas chega uma hora em que as coisas vêm à tona. E o senhor, o dono daquelas propriedades e bens, fica sabendo que o administrador esbanjou aquilo que lhe pertencia. Ele então o chama para conversar e agora é hora de prestar contas. De momento, esse administrador... Já monta uma estratégia Ele pensa, bom, não tenho condições físicas De assumir um outro trabalho diferente desse Também não quero sair por aí mendigando Já sei o que eu vou fazer E ele vai àqueles que estão devendo para o seu patrão E vocês bem acompanharam na proclamação do evangelho Se alguém devia tanto, ele tirava uma parte E chega até mesmo, num caso aqui, a tirar uma boa porcentagem, não é? Mas será que novamente esse administrador está fazendo um mau uso daquilo que é do seu senhor? Não. Não. Nós vemos duas faces aqui desse administrador. A primeira, da irresponsabilidade sim. Que foi aquela que fez com que ele administrasse mal o que não era seu. Mas a segunda fase é... Face, melhor dizendo, é da esperteza E no final, até o próprio dono daqueles bens vai elogiar o administrador Sabe por quê? Esta porcentagem que ele tirou não era o dinheiro do seu patrão Era a parte que cabia a ele Que ele tinha direito, como se fosse uma comissão Da qual ele abre mão naquele instante então você está devendo 100? Escreve aí 50 Na verdade ele renunciou aquilo que era de direito Ele aceitou perder para ganhar depois, de que maneira? Criando vínculos com as pessoas, de forma que quando ele fosse demitido Então ele pudesse ser acolhido por aqueles para quem ele facilitou Algumas coisas. Veja só, esse homem foi capaz de renunciar a algo imediato, pensando em algo futuro. E é nisto que consiste realmente a esperteza dele, que foi elogiada hoje pelo Senhor, na pessoa do próprio Cristo aqui. Nós vemos que esse homem, ele apresentou uma resposta rápida para um problema. Mas o fato dele ter sido esperto, não quer dizer que ele seja um exemplo para nós. Ele sim nos leva a um questionamento. Jesus vai dizer, e daí que as coisas vão ficando mais claras. Jesus diz assim, que os filhos deste mundo são muito mais espertos do que os filhos da luz. Quem são os filhos da luz? São aqueles que são batizados, que têm o Espírito Santo e querem caminhar na transparência, na honestidade, segundo o evangelho Exemplo Os filhos deste mundo veem em muitas coisas, oportunidades para ganhar dinheiro Tem táticas, né? Incríveis Para às vezes se reinventar Será que os filhos da luz também são assim? Será que os filhos da luz aproveitam as ocasiões As oportunidades para evangelizar? Ou ficam naquele discurso, ah, mas eu não estou pronto ainda, meu irmão e minha irmã. Se você ficar se avaliando desta maneira, sem confiar na graça de Deus, você nunca vai estar pronto. Nunca vai estar suficientemente bom, segundo os teus critérios, para poder fazer alguma coisa por Deus. Nós precisamos... Aprender que o caminho se faz caminhando E é no caminho que Jesus realmente instrui os seus discípulos Como nós ouvimos tantas vezes no evangelho E é no primeiro passo que nós damos Que nós vamos aprendendo e contando com a graça de Deus Então eu preciso confiar sim em Deus O grande problema é que nós queremos resultados não é? E daí a gente quer ver tudo Meu irmão minha irmã, aquilo que se faz no reino de Deus Nem sempre se vê resultados imediatos Senão nós seríamos muito arrogantes né? Ah, eu ajudei a fazer tal coisa né? Ah, mas só aquele... De... Não, tem muitas sementes que vocês, que nós lançaremos Que talvez nós não veremos os frutos Mas eles virão E é nisso que consiste... A capacidade de renunciar a tantas coisas no momento presente, acreditando que, com esperança, elas podem acontecer. E se tem algo que nós precisamos agora aprender até mesmo, do jeito de ser desse administrador, é a capacidade de renunciar a muitas coisas no momento presente, sabendo que existe uma recompensa maior que nos aguarda, que é a ressurreição, a vida eterna, é o céu. E é aqui, nesse caminho, nesta terra, que nós vamos realmente mostrando para qual direção nós estamos indo, não é? Se é para o céu ou se é para o inferno. E nada daquela história de que ah, o inferno é aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga. Não é como uma frase pronta. Na verdade, muitas pessoas podem sim começar a fazer o um inferninho aqui na Terra, desde já. É isso, claro, que vai mostrando para qual direção a pessoa está indo. Ou, por outro lado, as pessoas podem começar a viver o céu desde já, nos seus valores. E viver o céu não quer dizer que tudo... Não é? São nuvens E tudo são as mil maravilhas Não, mas diante Dos desafios Eu internalizo os valores do céu Desde já aqui na terra Então eu quero viver o céu Dentro da minha casa Por isso que eu vou buscar a concórdia Eu quero viver o céu No meio em que eu estou Às vezes tão turbulento Mas com respeito Sem discussões acaloradas Que não levam a nada Sem ira como diz até o próprio Paulo na segunda leitura. E é nesse momento que o Senhor vai nos mostrar também que é preciso ser fiel. E fiel nas coisas pequenas. Quem é fiel nas pequenas coisas, é claro que poderá ser fiel nas grandes. Então, se eu vou trilhando um caminho com o Senhor... É claro que aquilo, que aquilo que Ele me confiar, não é. eu vou conseguir também zelar com a graça dEle. Ele me capacitará. Mas se eu sou infiel nas pequenas coisas, será que eu vou ser fiel nas grandes? Hum? Se eu roubo um real, se eu tiver oportunidade de repente de roubar mil Será que isso não pode se repetir? Não é? Então, eu vou treinando a fidelidade Nas coisas pequenas E é lá que eu posso ser justo Lá quando eu estou sozinho Quando ninguém me vê Quando eu não estou tentando mostrar uma boa imagem para os outros É lá que eu tenho a possibilidade de ser mais justo ainda Permitindo que o Espírito Santo fale à luz da minha consciência. Hoje nós vemos que o Senhor, ele não é conivente com a corrupção e com a injustiça, embora numa leitura apressada apareça isso. Na verdade não. Jesus vai até falar que não se pode servir a dois senhores, ou se serve a Deus ou ao dinheiro. É claro que o dinheiro tem a sua importância e o seu papel na vida humana para nossa sobrevivência, manutenção e progresso também. Mas o dinheiro não pode ocupar o lugar de Deus, senão ele se torna um ídolo. E não há como cultuar a um sem desprezar o outro. Então você percebe quanta energia se dispensa, às vezes, numa coisa que se coloca em primeiro lugar e as outras talvez não vão ter a mesma importância. Deus justo, verdadeiro e fiel é a prioridade. E é por isso que Ele nos pede também a fidelidade. Se você é fiel nas coisas pequenas, Deus também confiará grandes coisas. E esta fidelidade começa na forma de você ser honesto ali, naquelas coisas mínimas do trabalho, ou naquilo que lhe compete, naquilo que não dá para fazer vista grossa, naquilo que não dá para dizer assim, ah, mas não tem ninguém vendo mesmo, né? ah, mas sempre foi assim, vai desse jeito. Não, é ali que é preciso integridade. E digo mais, em outros campos da vida também, a fidelidade, inclusive a pessoa amada, começa no pensamento. Então quem busca ser fiel desde o pensamento, não é? refutando algumas tentações e dizendo depois de que vem o pensamento, não, mas eu tenho a minha família, não, mas eu escolhi por essa pessoa. Não é? Quem procura ser fiel desde o pensamento vai também ter forças para ser fiel quando vier uma tentação maior. Quando vier um risco maior, quem é fiel à sua oração diária vai conseguir ser fiel também a um trabalho desenvolvido na igreja. Mesmo se encontrar muitas contrariedades, quem é fiel nas coisas pequenas conseguirá com o apoio de Deus ser fiel nas grandes. Administremos bem aquilo que Deus nos deu. Administremos bem também aquilo que é de outros. Porque saibamos, tudo aquilo que fazemos, de uma, alguma maneira, vai alcançar as pessoas. De alguma forma, vai realmente afetar as pessoas. E é nesse sentido que o cristão deve ser justo. Buscando o Deus que é justiça, mas também espelhando este Deus através dos seus valores, desde já, aqui na terra. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho.